É aqui é o amigo Cláudio BJ. é conhecido por o BJ. Exato. Que é o homem que a gente fez um vídeo de um e 9, bordou, né? bordou com fruta. Que agora já tem mais fruta. Mais um, mais um bocadinho. A gente andava para filmar esse outra vez quando eu nem sabia que o homem já tinha uma peça nova. <risos> Tiz isto há quanto tempo? Mas, ah, tens já há e tal. Já. Eu nem Tive, sabia. Quando chegou ao fim do ano são dois anos. Ah, Não! finais que, nice. que nice. Ah, é. ah. olha Olha, tu, tu com estes cavalos, tu sabes, que tens um EGA Não! está ali qual como eu. Não! Não! É não! A Não! Não! EGA, para pôr Não! no chão, é, é é sempre para patinar. E estes carros, não, não. aí é que a gente vê a evolução.